Olá, graça e paz, liderança preciosa, como que vocês estão? Primeiramente eu quero parabenizar então a todos pela excelência e comprometimento com a tarefa da semana passada que era de produzir um vídeo e pelo jeito alguns gostaram tanto da ideia que estão continuando a usar essa ferramenta tão preciosa que eu digo que chama muito a atenção dos nossos discípulos porque eu posso dizer que não lembro de alguém que começou a assistir um vídeo e acabou parando. A não ser, claro, que o conteúdo seja muito ruim. Mas naturalmente quando nós preparamos com excelência, preparamos segundo aquilo que o Senhor tem direcionado os nossos corações, com certeza nós conseguimos reter a atenção desses e conseguir ministrar a palavra em seus corações. E para essa semana não vai ser diferente. Eu preparei mais uma devocional e uma atividade para que juntos possamos exercitar e naturalmente crescer mediante esses desafios. Todos nós sabemos que nós somos é, criados, formados por alma, corpo e espírito. É interessante, amados, que na palavra de Deus nós vamos encontrar várias referências ou falando de alma, ou falando de corpo, assim também falando do nosso Espírito. Mas nós encontramos apenas uma referência que fala das três áreas das nossas vidas juntos, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde o, Paulo, o apóstolo Paulo escreve que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, que todo Espírito alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, amados, que quando nós encontramos somente um texto, uma exclusividade é, dentro da Bíblia, parece-me que Deus ele dá essa atenção, mas quando a gente encontra vários outros textos, eu poderia citar aqui para vocês também, aonde Deus dá mais detalhes nas vidas separadas, em uma área determinada. Parece que Deus Ele quer cuidar, sim, das nossas vidas de uma forma separada, tanto do nosso corpo, quanto da nossa alma, quanto do nosso espírito. Na maioria das vezes, quando nós falamos de uma vida na igreja, a maioria das pessoas elas se preocupam muito com o seu espírito, que é uma necessidade, com certeza. Procuram orar, estar na igreja, estar na célula, é, o próprio jejum muitas das vezes acompanha, a leitura da palavra, a leitura é, de um livro, por exemplo, ao ponto de se sentir bem no seu espírito. Mas se nós não entendermos a necessidade de equilibrar as três áreas das nossas vidas, é bem provável nós encontrarmos pessoas fracas, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo lendo a Bíblia, porque não conseguiram dar atenção para a sua alma, para o seu físico, por exemplo. E a pergunta é essa, eu não sei se você está cuidando das três áreas da sua vida de uma forma equilibrada. Eu sei que aqui todos nós estamos lendo, orando, estudando a palavra de Deus. Mas em relação à alma, você se preocupa com a sua saúde é, mental? Ou a sua inteligência da alma é, Busca conhecer um pouquinho quem você é As suas forças, as suas fraquezas é, Logo, logo nós vamos estar aqui Passando para toda a igreja o material do ISLA Que vai ajudar muito é, a gente olhar para a nossa alma Olhar para o nosso coração E identificar fraquezas e forças de caráter De personalidade Onde o desejo é isso, é buscar esse equilíbrio. Mas enquanto a gente não aplica esse material do ISLA, uma ferramenta tão preciosa que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia é o tempo de lazer. Coisa que na maioria das vezes, pelas nossas correrias, as nossas cargas que é, podemos é, é, enfrentar, é, é muito difícil a gente tirar tempo de qualidade para com os nossos Tempo de qualidade para as nossa saúde, nossa saúde emocional e nossa saúde física. Às vezes passa a semana inteira e a gente não consegue fazer nada. E naturalmente a gente se envolve com as coisas da igreja no sábado ou no domingo e de repente passa-se semanas e meses sem ter esse tempo de qualidade. Então eu queria te desafiar para essa semana você parar um pouquinho e olhar como está a sua saúde emocional, e como está a sua saúde física. Se você é aquele que entende que precisa ter esse equilíbrio, eu queria convidar você a olhar para a sua agenda e parar ela e começar a investir tempo de qualidade para a sua saúde e para a sua vida emocional. Às vezes a gente pode ir a algum extremo e dizer, ah, será que eu preciso de um psicólogo? É, será que eu preciso de um tratamento da minha alma? Quem sabe em alguns casos até a gente acaba aconselhando. Mas naturalmente práticas de uma ou duas vezes na semana de sair e caminhar com o seu cônjuge ou pegar os seus filhos e ir para uma pracinha, às vezes a gente fica pensando, ah, eu não tenho dinheiro para isso. Mas muitas das vezes esse tipo de evento acaba nem custando, porque nós temos aí vários lugares que a gente pode desenvolver isso e ter um, um retorno mediante a esse tipo de prática. Então eu queria desafiar você, líder, que possamos juntos ter esse equilíbrio, tanto do nosso espírito, que vem da oração, que vem da leitura da palavra, mas também ter esse equilíbrio da nossa alma e ter esse equilíbrio do nosso corpo, do nosso físico. Então eu queria te convidar para essa semana. Eu sei que às vezes as noites acaba ficando um pouquinho mais complicado. Então nós temos aí o sábado e domingo. Eu vou te dar o prazo até no domingo à noite para que você poste aqui em nosso grupo uma atividade que você irá fazer com os seus filhos, com o seu cônjuge, tanto para lazer quanto para o seu físico. E eu tenho certeza que quando nós aplicarmos esse tipo de atividade tão simples, mas muitas das vezes tão esquecida, ou a gente vai adiando, adiando, e muitas das vezes a gente acaba tendo um desequilíbrio emocional pela falta desses. E quando nós colocarmos em prática, você mesmo vai desfrutar isso na sua vida, na sua casa e naturalmente também no ministério ao qual Deus te chamou. Então fica aqui a minha chamada, até domingo eu quero ver aí, através de uma selfie, através de um pequeno vídeo aqui em nosso grupo, uma atividade física e de lazer com os seus. E eu tenho certeza que juntos a gente vai crescer, mas crescer nesse equilíbrio a qual nós vamos poder ministrar na vida dos nossos, a propriedade de viver equilibrado no Senhor. Fica com Deus, em nome de Jesus.